On the mars tonight. We're passing up to the stars tonight. Eu o drone para agregar imagens diferenciadas ao meu trabalho. E no curso eu vim buscar exatamente o módulo teórico e o prático. E eu encontrei tudo o que eu procurava, porque tem toda a base teórica, tudo explicado. é O conteúdo é bem organizado. E na prática eu tive toda a orientação para o que precisava colocar em prática. Então agora eu já estou bem mais segura de usar o drone e estou empolgada para usar nos próximos trabalhos. Sou empresário, trabalho no ramo fotovoltaico. Super indico o curso para que você possa fazer um voo com segurança. E assim, vai agregar muito bem na minha área de fotovoltaico para a gente poder estar tá fazendo as manutenções preventivas com segurança.